A realidade dos fatos, tropa, é que Dilma é o nosso presidente. E que a esquerda não só terá mais duas vagas garantidas no STF, mas como tem a maioria absoluta. Sim, é verdade que a esquerda tem o Congresso, tem o Senado, o tal o famoso Centrão, não tem nenhuma diferença. São todos da mesma espécie. A dos coletivistas. O que acontece com a direita, ontem, quando eu me sentia mal comigo mesmo, acontece não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Sofremos da censura e todos do mesmo mal. Querem nos destruir e não importa como. Agora, por que tudo isso? É culpa somente da esquerda? Será que não estamos entendendo como é que funcionam as coisas? Queremos vencer a esquerda democraticamente e o que que acontece nós queremos fazer o mesmo jogo deles ah peraí aí a esquerda financia o jornalismo por que a direita o bolsonaro não financiou o jornalismo também ué é democrático não é um lado pode o outro também pode não antes mesmo que isso sequer pudesse acontecer antes que qualquer bilionário do Brasil resolvesse financiar que seja um estúdiozinho tem tanto youtuber aí que está começando agora que uma pequena ajuda talvez é investimento de uma câmera faria total diferença de um celular mas por que isso não tem acontecido porque na de esquerda democraticamente nós temos George Soros investindo né? Antes era conspiração, agora é o Fundação Felipe Neto faz parte. Certo? Eles têm influenciadores na Unesco falando sobre a constituição da internet, da censura. Precisamos calar a direita, o ódio. que é, O ódio só faz parte de um grupo político. É incrível. Certo? O outro é só amor. A esquerda é só amor. Certo? E queremos fazer sempre as mesmas coisas que a esquerda. Ai, se o Bolsonaro tivesse financiado os hipócritas como o Lula hoje está financiando 10 bilhões da lei Rouanet e tantas outras coisas, será que nós teríamos vencido? Será que hoje o Bolsonaro seria o presidente se ele tivesse mandado no TSE mandado no STF né, e cumprido com todos os poderes? Será que hoje ele seria presidente ou nós já estaremos invadidos pelos Estados Unidos, Europa Ucrânia, Ucrânia né, até a Rússia a China não vim vir para pegar um pedaço, cara. É esse o nosso planeta, maldito. Mas olha o que está acontecendo, cara. Quando eu me sentia mal comigo mesmo, eu pensei, pô, o Dória finalmente venceu, né? Maldito. Aí eu fico pensando, pô, vai vencer o quê? Quando ele meteu esse processo em nós aqui no canal, lá em 2018, 2017, 2018, começou... Dória era prefeito de São Paulo, era clamado pela direita inteira, certos canais falavam todos do Dória, do grande Dória, fazendo diferença em São Paulo, vamos limpar lá a Cracolândia, né? varre a Cracolândia que saiu de um canto, estava isolado, agora é de São Paulo inteiro, é a Cracolândia. E o que, que aconteceu com o prefeito? Ele virou governador. Oh, me processou, quis destruir minha vida e ainda assim virou governador. Ah, mas é melhor o, o, o Dilma, desculpa, né, o Dória do que o candidato do Dilma, França, lá. Na época eu falei exatamente a mesma coisa. Só que eu não falei isso sozinho. Antes de mim teve um doido chamado Enéas que falava a mesma coisa. Antes uma russa doida que chamava Em Rand lá nos Estados Unidos falando que era a mesma coisa. E parece que é algo que tem sido repetido talvez muito antes. Todos esses líderes, não importa o formato que eles contem para você que está no momento, todos querem a mesma coisa. Poder controlar tudo. Tudo, tudo, tudo que for possível de ser controlado, eles querem controlar tudo. Essa é a realidade. E aí o cara virou governador, só que depois a carreira dele foi ladeira abaixo. Porque a gente continua falando. Porque eu não pedi desculpa como pessoas queriam pedir desculpa. Todo mundo, né? Quer dar abraço, quer dar coraçãozinho nesse momento, certo? Mas, então vamos lá. Querendo que eu me ajoelhasse para o Dori. Querendo que eu pedisse desculpa. Não, é muito dinheiro, cara. Tá maluco, não tem como. Você vai ser massacrado. Vocês não me compreendem, mas o Dori tem uns 10 advogados só nesse processo do escritório mais caro do Brasil. Eu não sei, eu não sou, eu não tô nesse nível mental para compreender quanto isso custa. Mas é, com certeza, muito mais do que ele pode levar do meu YouTubezinho. Podem ter certeza disso. E por quê? Porque ele não é mais governador. Ele não virou presidente como ele queria. Ele não calou a internet. Ele teve que ter um ódio tremendo de nós. Né? A única vingança dele seria o nosso desespero. Seria a vingança. Ele caiu, então nós vamos cair também. Só que eu vou falar para vocês de todo o meu coração. Eu acho que as coisas estão todas erradas, mano. Tá todo mundo fazendo tudo errado onde eu vá. em tá todo... Qualquer coisa, de qualquer lugar, tá todo mundo fazendo um monte de coisa errada. Porque a gente não compreende. A direita é o oposto da esquerda em todos os sentidos. Certo? Em todos os sentidos. E se eles fazem de um jeito, a gente vai ter que fazer de outro. Se ele tem financiamento de bilionários, nós temos financiamento de tias do zap. E dias e tios do zap. Ah, isso, mas isso daí é coisa de mendigo na internet. Vocês não compreendem. Mas tudo na nossa história mundial foi construída pela livre iniciativa. Nunca teve o socialismo inventando nada. Se estamos falando aqui de Michelangelo, né? estamos falando aqui de Leonardo da Vinci, Certo? Nós estamos falando aqui dos maiores inventores dessa humanidade. Todos eles existiram por causa da livre iniciativa. Não haveria uma capela sistina se não fosse um papa. Se não fosse né, a burguesia que é tanto atacada e tanto difamada, não teria arte na Europa. Não haveria evolução humana se não houvesse livre iniciativa. E esse é o termo que eles vão ter que aprender eles vão fazer noção do que, que é, porque eles podem bater em todos nós de uma vez só, mas nós somos milhões. Como é que eles vão suprimir cada um desses indivíduos? Eles podem usar a Rede Globo quanto for, não? Mas porque é o combustível, não sei o que, não, não, não? Quando o povo vê que mexeu no bolso deles, acabou a subjetividade. Acabou a história. Ele é o poder pelo poder. O Lula quer ir de jatinho para tudo aí e o povo está gritando: picanha, picanha, onde ele vai. Cadê essa picanha, otários? Tá? Já é março, pleno 2023, o ano da picanha. Já chegou para vocês, otários. E aí o povo inteiro vai entender que o socialismo é o mal de tudo isso. É um imposto involuntário. E o oposto disso é a livre iniciativa. Então eu agradeço a todo mundo que está ajudando o canal, certo? Vamos nos fortalecer. E se é desejo de vocês que a direita continue, ela precisa evoluir. Vocês precisam ir lá e tocar cada um desses outros youtubers e pessoas que estão desligadas e falar hey, já ouviu falar de crowdfunding, Funding, de livre iniciativa em inglês? Mano? Certo? Já ouviram falar de como funciona isso tudo? E aí eu penso, ah, meus queridos, eu acho que a história vai ter uma grande surpresa aí porque simplesmente hoje ele tá na abaixo e o que que aconteceu ele teve a internet é exatamente o que o Dilma tá passando agora por isso a prioridade do governo é youtubers é o que as tias e tios estão falando na internet não existe outra pauta no governo a não ser as fake news elas são o maior problema da humanidade porque eles morrem de medo de nós. Então, certo? É aquela história quem tem mais medo? Você dá barato ou a barato de você? E nesse caso, pode ter certeza que são essas baratas. Podem ter certeza que eles estão perdendo esse jogo. E a única coisa que a gente precisa fazer é sobreviver. Agora, como é que a gente faz para sobreviver? É muito mais fácil do que a rede Goblins de desinformação, por exemplo. Como é que uma mídia podre desse tamanho pode continuar vivendo, dando opiniões do tipo, aumento do imposto é bom. Em plena era da internet, os caras viraram meme. Virou piada. A esquerda virou piada. Não tem mais um contorcionista dessa esquerda que consiga vir com a cara de pau na internet e falar o que a TV fala. Se o Rede Globo, eles estão ali na televisão, eles não têm comentários embaixo. Não tem likes e dislikes. Porque se isso houvesse, se a Globo estivesse completamente no YouTube, imagina como seria. Eles iam ter que bloquear novamente essa história de dislike. se ia ter que tirar o dislike da internet, porque ia ser chuva de dislike. Então, certo? Muito obrigado novamente por todo o apoio que vocês deram, carinho. As mensagens que vocês mandaram, reais. Certo? A todo mundo que me ligou, todo mundo que mandou a mensagem, pai. Eu vou saber o seguinte, certo? Quanto tempo de humo dura nessa era da internet. Podem calar todo mundo, mas a gente vai evoluir. Vai voltar a ser o que era no passado. A livre iniciativa vai prosperar nesse mundo, porque as pessoas estão apenas compreendendo. O que é errado é o que o Estado faz. O que nós fazemos tá? é nada mais, nada menos do que o trabalho. E se vocês apreciam, certo? Valeu o help